Thank mm -hmm. Finalmente o deserto voltou. Eu estava à espera desse momento. Realmente. É pessoal, eu estou aqui a fazer este vídeo aqui. Tipo, eu sei que eu devia, que eu devia estar a fazê-las por causa que eu tinha prometido elas, mas... Uh, tipo, acabou que... Tive que canceladas por causa que eu tinha, tá, eu tinha me envolvido a demasiados projetos de uma vez só. Então... É tipo que eu estou a pôr as lives de uma da série... Acumulando verbugs no YouTube, isso aí tem algumas que eu tenho de editar para evitar-se, tipo, uh, tipo, para evitar violar uma promessa que fiz. Então eu estou a editar uns para pôr, por isso é que isto aqui fica um bocado, mas eu, eu cedo estarei de volta a fazer lives esta semana mesmo. Logo, no eu acabei eu já vou, uh, eu já vou voltar a fazer lives. Eu acredito que vou acabar esta semana. Tenho muito. Eu já O episódio 4 já está. Até já está posto. Até já. Falta o faltou 2: 2 está, está, está a acabar de ser convertido. Neste momento, pelo menos estou a gravar. Está a ser convertido. Uh, para. Está a ser convertido. No. Ei, não está a ser. Eu vou, eu vou. Está a ser convertido no, no, no Anderson Filmora para. Para, para não ter o. para, para não equivar. Tá, ele está a demorar mas ele está. Vai que a converter uh, isso. E outro, outro episódio como o. o 5. o 5o yeah, episódio. Uh, ele irá ser. ele irá ser. Uh, cedo e irá ser converter. Ele irá não é ser converter, irá ser. Oh, feito o upload dele para o, para o YouTube. Uh, e.. e ele estará lá. Tal como os outros já, foi, já fizeram o upload. Só que uh, eles não foram publicados já. Mas já são publicados. Estou aqui a treinar um bocado aqui E aqui, e treinar aqui também é ver o mapa por causa que eu mudei os meus controles Para ficar parecido com uma gameplay tipo de Minecraft e tal Porque? Porque gosto gosto do Minecraft, por isso estou decidido vou, vou mudar Eu esqueci que há... ali ah, tá, e fazer certas porras e tal Ups, tenho que, tenho que parar de ver coisas como eu... Shit Ok, calma, aqui... O resto eu vou levar comigo Então, tipo, eu vou gravar esta... Gameplay aqui mesmo tipo só porque é a primeira, tipo, é a primeira vez de eu estar aqui no mapa mesmo É a primeira vez que eu estou aqui no mapa e quero gravar gameplay E também eu também queria dizer que uh, eu estarei de volta às lives uh, em um certo tempo A vida já está cheia, então vou perdê-la. Ai, não ok, foda-se, está tudo muito mais avançado. Isto aqui, já há novo capítulo. Por alguma razão, eu, eu só para dizer que eu não estou ainda com um comando novo, só para dizer que. Tipo, é tipo, não estou com o não. Isto aqui é o comando, é um dos meus comandos que, que, que, por alguma razão, está melhor. Isso aí é bom. Esteja melhor, óbvio, está melhor de se jogar. Não está nem nem nem está muito melhor. Os problemas, nem não tem nem tem feito efeito. Neste aqui, eu aceito. Eu vou, eu, eu, eu, eu irei ter um comando novo. E também irei ter um outro jogo que eu irei fazer gameplay Só que eu não vou revelar para não porque quer é que seja surpresa Eu porque eu vou fazer um novo trailer vai, eu vou, eu vou fazer um trailer mesmo irei, irei ter um trailer do canal Tipo que, que tiver tirar porque vou, é porque é para anunciar os jogos que eu irei estar a fazer gameplay uh, num certo no ano ou num certo tempo Eu não sei eu irei ver como é que isso vai funcionar uh, mas para quem é uh... isso, isso que tenho ideia E isso jogo que eu irei ter vai, vai ser um dos jogos que eu vou estar a fazer gameplay É porque isto fez um bom deserto. Mesmo bom deserto. Condo Canyon. Ya, yeah, welcome. Eu, eu sinto mesmo ya, yeah, De verdade, eu sinto welcome. É como voltar ao passado. Como eu quando era.. Eu gosto de desertos. E eu e, tipo. isto aqui está super bem feito. Super bem feito. arto dispositivo Não. Estas bases aqui lembram-me de estruturas uh, que existem na. F tipo. em. em. Em em, em, episódios de Star, em. em filmes de Star Wars, isso. tipo do planeta de Jaco. parece que estes peças aqui deste eu, eu vou falar um bocado de inglês falam um bocado de inglês vamos explorar mais eu não quero que esteja só a explorar o deserto vou para para o, para o, o sítio de gelo também ali da neve Oh, e só para dizer, eu irei mesmo fazer. Uh, uh, uh, mesmo gameplay já terá o passo de batalha, isso já. Yeah. É só esperar eu pegar o, o coiso, o Battle Pass. Eu irei pegar o Battle Pass uh, quando eu. Eu pegar a v bucks nos alunos. Isso vai, vai ser quando eu fizer a gameplay com. Acumulando V-Bucks, eu, eu, eu irei pegar os V-Bucks para comprar depois no. Battle Royale, o passo de batalha. Também não há problema, também no que o passo de batalha de temporada de 10 eu também eu só tive o, o passo de batalha não sei, talvez uma semana depois algum daqueles assim. É que na altura eu não tinha mundo, por isso para mim conseguir V-Bugs era assim Eu tinha que conseguir os pessoas V-Bugs do passo de batalha anterior Ou se não podia não ter o passo de batalha da próxima temporada se eu não comprasse com Uh, V-Bucks para isso. Se eu não comprasse V-Bucks... Para o próximo passo de batalha... Eu não... Não é... Se eu não comprasse para o próximo passo de batalha... Eu não consegui ter o próximo passo de batalha da outra temporada. Foi assim com várias temporadas. Na temporada 8... Uh, eu... Ya, yeah, eu consegui V-Bucks e comprei... Oh, não... Ou não, que eu não tinha... Porque eu acho que comprei algo errado. Não, eu acho que não. Tipo, isso aí foi no tipo, temporada 9 eu não consegui ver bugs para... Suficientes para comprar o passo de batalha da temporada 10, por causa que tava, uh, estava a... Estava a... Eu joguei muito GTA V, então eu não consegui ter o, o passo de batalha da temporada 10, por isso. Não consegui ter o passo de da temporada 10. Então, consegui, consegui, consegui ter. O que eu não consegui foi os V-Bucks Por o de batalha de temporada no passe de batalha de temporada 9, porque eu não computei sequer o passe. Não consegui botar o passe porque estive a jogar outro o GTA V online. Porque uh, a jogar o GTA V online e não consegui o, o, o Continuar... A, conseguir os V-Bucks do passe para comprar para já disse isso, eu disse em isto aqui é um. Tudo estar aqui está mais tudo, Ei pessoal, só para dizer que, uh, uh, o que eu ia dizer de, uh, de, tudo aquilo que, daquilo faz referência ao que, eu queria dizer que aquilo faz referência uma, a um sítio no Red Dead 3% 2, tipo, o vídeo afinal não existe no, ele não está público no YouTube, que eu achei que ia a mostrar mas o vídeo não está público no YouTube por isso uh, por isso não está público no YouTube eu não irei incluir imagens dele uh, aqui neste vídeo aqui Uma coisa que eu estou a pensar aqui uh, Sobre esta região aqui É que este sítio aqui ele está-me a lembrar uh, Tipo um sítio no Red Dead Redemption 2 que eu tive Tipo Que é um vídeo que eu já fiz Há um tempo onde eu vou para um sítio E é tipo assim Isso Parece o sítio do prólogo Do Red Dead Redemption 2 Eu irei depois colocar o, o vídeo uh, Para vocês poderem ver Tipo o vídeo qual é que eu estou a referenciar, eu vou colocar uns, uma parte que tenho quando estou nessa parte, nesse sítio para poder entender aquilo que eu estou a referenciar. Espero que esta música aqui não tenha. não seja content. Oh espera... Isto é uma boa altura para poder testar isto aqui Espera... Coisas o que recarrega? Isto é OP Este coisa aqui é OP De certa maneira pode ser, pode ser OP Talvez... Deixa é. Ok. Tava falando também com a minha família. Yeah. É a família? Sim. Só que a testar como é as armas aqui, novas aqui Ok, o vídeo vai acabar por aqui por causa que uh, o tempo livre já acabou aqui, está então, hora de jantar, então já. Yeah. Foi esse o vídeo e pronto, tchau. Até quando eu estiver a fazer lives.